Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Américo. Hoje nós vamos passar o salmo 18, que é o salmo do terceiro domingo da quaresma, ok? Então, vem comigo, Senhor! Testemunho do Senhor Do Senhor são preciosos, alegria ao coração, o mandamento do Senhor é brilhante para os É puro Essa é a melodia de hoje, espero que vocês gostem, espero que vocês rezem também com ela. Curte o nosso vídeo, compartilha também, você nos ajuda muito, de verdade. Eu tô começando, eu e meu marido, nós estamos começando agora essa sequência de salmos e alguns outros conteúdos, tá certo? Eu vou deixar aqui um card em algum lugar com músicas que nós temos autorais e alguns outros salmos que nós já compomos, tá bem? Acesse nosso site, que é o www.casalcatólico.com E Deus abençoe. Tchau, tchau. Com Deus.